Fala galera, it's me pra você que não me conhece, eu sou Rafael Oliveira, essa daqui é a Maitê, a Vuga TT. Mentira, eu não vou fazer isso. <risos> Vamos parar de gravar. <risos> Fala, galera. Antes de vir pra você que não me conhece, eu sou o Rafael Oliveira. Essa aqui é a Maitê. Se você ainda não tá inscrito, se inscreve no meu canal. Já deixa seu like aqui no vídeo que vai me ajudar bastante. E hoje a gente voltou com Tentando Enganar o Aquineiro. Caramba, mãe, beleza aqui, Da outra vez a gente ó. foi muito bem. Não, é. A gente levou a gente ele até, sei bem. lá, contando. E com o Dead, porque era fácil. Era fácil. Agora a gente pensou num personagem muito difícil. Mas você não me mostrou. Eu vou te mostrar Por isso conheço. que agora eu quero ver o Aquineiro acertar. É o Março é um bagulho bizarro, que eu não sei o que é. Eu vou vai mostrar ele. pra ela. Calma aí, eu vou mostrar pra vocês também. Ok, Gugu. Marsupilame. É me? De acordo com o o eu já vi isso, que... mas eu não sei o que é. Calma aí, você quer deixar a Wikipedia aberta porque a gente não sabe de tudo. Uhum. Pra agora vamos ver se ele sabe. Ele quer fazer de um bagulho que nem ele sabe. Né? Eu sei, mas não sei de tudo, né? A gente vai. vai conseguir enganar. Vamos enganar o arquineiro. A gente não vai conseguir enganar, porque a gente não conhece direito. Marsupilame. Vamos lá, quero ver o arquineiro agora. Não vai acertar. A gente vai perder rapidão. Não vai. Seu personagem é um super-herói? Não. não sei, porque eu não é. Não, vi. não é. É um personagem. Eu não sei. Ele existe na vida real? Hum, existe. Esse é um animal, animal, é um animal. Esse? é uma onça? Não, mas ele existe, calma aí. É? Marsupilame okay. é o nome da raça. Raça não, né? Do, do tipo de animal. Qual animal é o marsupilame? É um personagem da banda desenhada Franco Belka. Belga. Mas não é um animal. De banda? Não existe na vida real, acho. A gente não sabe. Não sabe. Não sei, né? Não, não sei. Arquineiro! Vai se Ele usa uma varinha? Não. Acho que era o Harry Potter. Ele já matou alguém? Não. É de infantil, pô. <risos> não. Era homem. Não, né? Não. Calma aí, calma aí. Deixa eu pôr imagens. imagem. Às vezes vai querer usuar um, um shortinho. Ah, existe! É um animal. Pô, não, é de mentira isso. Tem quatro patas sim, né? Sim. Não usa roupa não. Seu personagem está morto há mais de 20 anos? Não. Mas, Mas e se é 50... no último episódio ele morre? Não, uma triste de criança, não. Ué, não sei? Não sei. Tá bom, não sei é relevante no sentido que a gente quer. E se a gente pôr não sei em todas que a gente não sabe, em vez de procurar? Não, ele não vai ficar não sei, não vai chegar em nada. Ele também Exatamente. é bom. Seu personagem pratica esporte de combate... Ele luta com alguém? Não, ele tá escrevendo uma folozinha aqui. Mas vai que ele te segura uma florzinha. <risos> o seu personagem escreve uma saga famosa? Não. É, ele tá achando que é tipo a J.K. Rowling? <risos> não, não é o um unicórnio. Ele é um gato? Não, mas ele é um felino, né? É um gato? felino, não. mas não é um gato. É um Provavelmente felino? não. Ele parece um lêmur, isso aqui não. Ele parece uma onça por ser pintada, né? não é. Ele parece o Zubumafu. É... Seu personagem é um cachorro? Lembra muito. Provavelmente não. E o rabo é muito grande, não, não é um cachorro. Provavelmente. Seu personagem faz parte do Scooby-Doo, não. Quem ele tá achando que é? Salsiça. Então ele perguntaria, é o Scooby-Doo? Salsiça. Ele achou que era na 14, ele tinha matado o gente. Não, eu achei que ia ser imitado. Ele tem bico? Ah, não, mas aí, né? Não, tem. Ah, não, não, não tem, não tem. Provavelmente. Provavelmente não. Tá bom. Mas <risos> joga no Vasco. Eu nem sei quem joga no Vasco. Tem dois olhos? Sim. Tem. Não, não. Mas dia. se ele fizer aquilo com a flor ele fica. É bonitinho, é bonitinho. Provavelmente. É bonitinho. Sim. Princípio. Anda é de quadro? Também. Né? Teria que ter um também. Provavelmente sim. Mas ele parece que ele anda pulando no rabinho, é que eu nunca assisti. Ah, parece também. Daí eu acho que anda. andar. Pokémon? Ele é acha que eu o Não, não Porque, acho... Mas é amarelo. Como é que ele tá chegando lá? Oh, ele dá... Eita, será que ele é um lê um na mente? Só que só algumas partes. Ele leu a cor, mas não conseguiu ler o resto. <risos> é um cavalo? Não. não. Ou provavelmente. Não não, não, não é um cavalo. Vai, não é um cachorro. Vai que aquilo é o personagem e o ator que faz ele é um cavalo. Se não é um cachorro, não é um cavalo. Aí <risos> é demais. Seu personagem é um desenho animado? É, cara. Mas a gente tem já, filme? já conversamos sobre isso. É um desenho animado. Não, é amarelo e preto. Lembra, parece. lembra. Provavelmente parece. Ah, ele desistiu errou. rápido, né? Que Ele acha que a gente tá zoando ele de novo, ah, igual no outro. Filho, tu não vai aceitar agora, Quer não, ele não. tá achando que é quem? Tá na 26, ó. Não. É um felino? Provavelmente. A Clara, a Clara fez isso na 25 também. É automático. Se ele não consegue até lá, ele é um acha que a gente tá zoando, um felino Se zoando. fala um felino? provavelmente sim, porque. Mas tem focinho de cachorro. Tem focinho de cachorro. Não sei. Não sei. isso é justo. A gente tá sendo honesto. Se o personagem vive em uma ilha, vive, né? Porque o Brasil. O mundo é uma ilha. Nossa, sim, né? Eu o brasileiro, eu achei... o, era brasileiro? O Brasil também é uma ilha, se o mundo inteiro é uma ilha. Mas uma suplâmina brasileira. Não, não são os mundo. Não é o mundo inteiro que os é, mundo, é uma ilha. Os mundo. <risos> São todos Passou os países. Não. Tem. Como é que a gente vai saber? Ah, não sei, né? Tá, não sei, porque a gente não sabe. É um ser vivo. É azul, Nossa, azul? Não, ele tem roupinha Ele azul. acha que é tipo. Aquineiro. Tá ferrado nesse. Esse não acerta. É Ai, caramba. Oh, corrigi, o que, é que você colocou? O seu personagem tem mais de 2 milhões de inscritos? Nossa, ele é YouTube? Nem existiu youtuber, é não. É não sei era. ou é provavelmente não? Não, provavelmente não, pro... não. Não, não é não. Mas vai é que tem um canal. Não. Porque... Calma, mas o problema acabou Disney se tiver YouTube. algum canal que já lançou o vídeo dele e tiver mais de 2 milhões, ele tem. Mas ele não é o YouTube, é o canal ah, calma que lançou aí. ele. Não. E aí, provavelmente eu não. Eu colocaria não. Então tá, mas eu acho que provavelmente não. O seu personagem é o personagem principal de tra do trabalho em que ele aparece, sim. Ele trabalha? No personagem dele, no... sei lá. Seu é personagem é amarelo. É, puta que uh. pariola. Mas ele não, não é só é amarelo. É ele é o predominante. Ele gosta de ler? Não sei. Foi tão espontâneo que eu vou fazer. Seu personagem possui pinto <risos> assim? Ah, não. Mentira! <risos> ele Filha da puta! Que razão! Não, é não é possível. Não é possível. Ele tá falando de tipo, bomba? A gente nunca mais vai jogar esse jogo. Vamos combinar? O que, que ele tá falando? Vamos combinar que a gente nunca mais vai jo jogar é esse do mal, jogo. Demais, me falou? Você... Porque ele acertou. É rouba. Com H. Rouba. Oba. Oba. Mas se tiver Arroba. só faltando ali, é rouba. Arrouba. Ele acertou. Que idioma é ele isso? Acertou. É francês? O que é rouba em francês? Não precisa que será. O que ele tá xingando a gente? Ok, Google. Rouba. Francês. Ah, não. Roubar. Tem que ser H. Tem que digitar, né, gente? Não, vamos combinar que a gente nunca mais vai jogar o... o. Eu não prometo nada porque eu gosto de jogar. De vez em quando eu jogo sozinho, <risos> só é, pra é. ver se ele lê é minha mente. <risos> e eu sempre fico tentando enganar sozinha. Eu sou meio retardada, eu acho. Ah, vá. Eu tem problema? Eu não quero mais jogar isso aqui porque ele acerta. Ele acerta tudo. Deve ter, ter o capiroto. Capiroto que. Ah, Lê é nossas assim. mentes. Será que o capiroto criou a quineiro? Pra ele acabar com as pessoas de tanta raiva, porque eu queria socar o um notebook. Eu não queria. Eu queria. Eu fiquei queria. feliz que ele acertou, porque não, ele é não, muito ele inteligente. A não pode acertar. A gente não consegue enganar uma máquina? É porque ele é muito inteligente. Mas a máquina é mais inteligente que a gente? É lógico, ela é programada pra isso. Que isso a não ser viver. que a gente vire máquina. Aí A gente, a gente pode, pode virar máquina. Mais e se você gostou, deixa seu like, compartilha com seus amigos. Valeu, galera. Não vamos jogar aqui para pra mim, Vai chega e que... acabou-se.